E aí, pessoal? Me digam como é que está o som. Vamos aguardar o pessoal entrar. Opa, Catrine! Oi! Eu mesmo? A Laura? Tudo bom? Oi! Ô, oh, seu Eliakim! <risos> Me digam como é que está o som. Hein? Ô, Catrine, me fale, como é que tá o sol E se não tá travando, se não tá virado numa coisa? Hein? Ai, Renan! Ô, pessoal, tudo bom com vocês? Está ótimo? Ah, beleza! Quantas vagas, vagas possíveis para o concurso? Quem já tá perguntando aqui... Nabucco 196. Oi, Leti, tudo bom? Suzy, tá bom o áudio para vocês? Hein? Boa noite, gente. Oh, obrigado por estarem aqui. Abriu uma live ali, tá? Que saudade, Júlia! Ô, <risos> oh, negrinha, você tem que vir para cá. Ei, você tem que vir para cá, coisica. Tô com saudade de você também. Deixa eu só tirar. Em sem som, porque senão daqui a pouco entra mensagem. Estou aqui na. Oh, Fernanda, beijo, beijo. Nós estávamos até agora há pouco conversando. Beijo. Ô, oh, Alexander, sou seu fã. Quero trabalhar com você, Lu. Beijo, queridos. Ah! Quais as funções possíveis? Auxiliar criminalístico, a princípio, Nabuco, tá? Auxiliar criminalístico, são 196 vagas. Então, agora, pessoal, então, ó, começando a live aí, estamos com 22 pessoas na live, olha, muito obrigada, obrigada, obrigada, obrigada de coração, tá? E aqui, ó, não sei se para vocês vai aparecer certinho, é capaz de aparecer ao contrário. Não destruam seus sonhos, destruam os seus limites. Fernanda, obrigada, é ótimo trabalhar com a Lulu. Beijo, gente. Qual a remuneração do auxiliar? É a mesma do AML. É Andy. É, é seis mil reais bruto nível 1, um, tá? Então, agora, é, que nem eu tava. Que nem vocês viram nos stories ali. Pessoal, FEPESE, tá? Foi dispensada a licitação. E a FEPESE é aqui, preparará. Não sei se eu falei certo, mas é que vai preparar o edital. Para o concurso. Chute de quantas vagas para Chapecoba? 196. Vamos dizer umas 15? Será? Pior é que eu não sei, gente. Olha, é que é assim. Agora é aguardar. Ô Larissa, tudo bom, querida? É aguardar agora o edital, que se eu não me engano eles têm de 30 a 60 dias para... Fazer a publicação. Entenderam? Então, vamos aguardar. Chuta quantas vagas pra Blumenau. Gente, eu não sei. <risos> Jesse, não sei, querida. Não sei. Não faço ideia. Pior é que eu não faço ideia, pessoal. Se é capaz de eu falar uma coisa e depois não, não, não dá certo. Entenderam? Então, é, não dá para me pegar e começar a chutar e não ser e não ser. Ah, ó, já deixei tudo aqui. A pessoa tem tem toque é para acabar, né? É Para acabar, gente, é para acabar. Aqui. Mais ou menos. Ainda ficou meio torto, que nem desuota. Ai, não vou dar bola, né? Pessoa com toque é para acabar. Né? Para laje saem umas 10 vagas, ó. Pode? Pode. São 196 distribuídas. No estado inteiro, tá? Será que chama mais que 196? A princípio, Jesse, eu acredito que não, tá? Porque tem um tanto X no nível 1, tá? Se liguem nisso. É que nem eu expliquei para a AML, né? Se mudar a forma do plano de carreira, aí sim, fora isso. Não tem como, só se alguém desistiu de pedir é, final da fila para eles chamarem o próximo, entendeu? Stephanie, será que, va que sai vaga para Curitibanos ou somente Lages? Eu acredito que saia para a região, né? Para é, superintendência de Lages, que é tanto São Joaquim como Curitibanos. Então, eu acho, tá? tenho quase certeza, eu só não tenho certeza porque eu não estou com o edital na mão. <risos> né? Então eu tenho quase certeza que sai sim vaga para Lages, Curitibano, Lages, Curitibano, São Joaquim, para todos os núcleos e superintendências. Eu acredito que saia, tá? E FEPES vocês viram como é que foi para a ML. Claro que como não saiu o edital, pessoal. A gente não sabe se vai cair alguma coisa de medicina legal. Então, eu já tô começando a fazer os posts, tá? Que nem hoje eu fiz o post sobre a tatuagem, para vocês terem mais ou menos uma noção. Ô, Juliana, um beijo, querida. E eu vou começar a produzir posts para vocês se ligarem, tanto de traumatologia, asfixiologia, entendeu? Caso caia medicina legal. Se não cair medicina legal, deixa eu pegar, espere só um pouquinho. É, eu, eu acredito que vocês ainda estão me escutando, porque eu vim pegar um livro aqui, tá? Que é esse daqui, ó. Concurso de acesso será o mesmo ritmo de AML? Eu acredito que sim. Já que foi a Fepese que fez, tá, pessoal? Uh, eu acredito que sim. Pessoal, esse livro aqui ó: Criminalística para Concurso. Eu não sei se para vocês está parecendo certo ou se está tudo ao contrário. Esse daqui é muito bom para estudar. Oi, concurso de qual edital saiu? Desculpe, estou bem fora para. Não saiu o edital, saiu a banca, Gustavo. Auxiliar criminalístico para a Polícia Científica aqui de Santa Catarina. Me empresta, Lulu! <risos> eu vou pensar. Porque é assim, ó. Eu quero ver se produzo alguns posts, tá? É, para vocês poderem se inteirar. Posta nos stories o livro. Vou postar. Pode deixar que eu vou postar, tá? Vou postar mesmo, porque é, tem muita coisa aqui. Olha, gente, muita coisa boa para o auxiliar. Auxiliar foi o mesmo único desse ano. Auxiliar foi o mesmo do único desse ano. Não entendi que do início é, ao, não teve para auxiliar de medicina legal, Gustavo? Tá? Aí foi a FEPES, a banca foi a FEPES e agora é auxiliar criminalístico, entendeu? Então, o pessoal já tá se preparando e, por favor, pessoal, estudem. Estudem, estudem, por favor, porque é assim, ó, a gente já sabe, mais ou menos, que foi, a Fepese, como é que a FEPES trabalhou no de AML. Um beijo, tá, Gustavo? Então a gente já sabe como foi. Então, queridos, é o seguinte. Ah, ó. O Bull Guerra. Vai sair curso no Energia? Vai. Qual site, Lulu? Procurei, mas não achei esse livro. Tem, olha. Esse livro. Não tem PDF. Não tem PDF para baixar. Que nem os outros. Mas tem. É, parece que tem uma edição mais atualizada. Qual a editora? A editora é a Millennium. Ó, eu tô fazendo assim por causa da... Você acha que pode cair em inglês? Acho, acho. Porque se caiu para ML, vai sair o edital até final do ano. Acredito que sim, ou antes. Eu não sei se numa dessas eles não lançam prova antes. Antes do final do ano. É edital e prova. Porque parece-me que para a EML eu não lembro direito se foi 30 ou 40 dias. Eles lançaram o edital, eles deixaram 30 e pouquinhos dias. Uh, o, o, quando, a escolha da banca para edital, é, eu acho que vai ser muito rápido, pessoal. Então, o que eu quero é que vocês estudem, tá? Oi, Lu, sabe... Se foi por dispensa de licitação, não, não. O de AML, não. Tá? O de AML quem ganhou foi a FEPES. Agora é que foi dispensa de licitação, tá, a Giovana? Esse daqui eu acho que vai. Acho que sair edital dentro de 60 dias. É, eu também acho, pessoal. Se não sair antes, ou numa dessa, eu não sei, eu tô querendo achar que sai uh, ó a, a Ellen falou o edital sai em dezembro e a prova o edital ah não ela tá falando do JML, o edital saiu em dezembro e a prova foi início de fevereiro mas quando eles escolheram a banca Ellen é que eu tenho que ver até nos meus stories uh, nos meus nos meus posts porque eu lembro que quando saiu a banca eu fiz, eu, eu, no caso eu vim aqui no Instagram Quando saiu o edital eu vim bem louca A pessoa bem louca <risos> E será que pode vir algo de medicina legal? Estamos apostando nisso Que terá medicina legal, terá algum conteúdo de medicina legal Foi em outubro a banca, bah! Em outubro e daí dezembro Uh, é dezembro, daí já saiu direto. Me ajudem, povo, me ajudem. Tô achando que prova na primeira quinzena de dezembro. Eu também tô achando, e sobre cadeia de custódia, eu vou ver se eu se eu deixo sair de tal final de novembro. Olha, pode, eu vou ver se eu deixo. Ó, tem o um link na minha bio aqui do Instagram, tá? É o link tri. Você clica e você vai, ou, uh, daí você escolhe canal do YouTube, não sei o que e tal. Eu vou ver se eu deixo um material lá no Drive, onde está escrito o material para auxiliar criminalístico. Tá, pessoal? Vou ver se eu deixo um material lá sobre cadeia de custódia, porque tem algumas coisas bem específicas que mudaram. Quanto tempo de estágio probatório, Michael Três anos. Estágio probatório é três anos. É, só me digam uma coisa, o áudio tá bom pra vocês? Então, é o seguinte, é... Eu sou... Vocês, você Deixa... Nossa senhora, olha o barulhão. Deixa lá, por favor. Não, eu vou deixar. Eu só preciso escutar um áudio. Que meu filho mandou agora vocês, vocês vão dizer assim Nossa, a pessoa fica, fica é, Tá ótimo Boa noite Ah, não, beleza é, é, é. Meu Deus do céu, a pessoa <risos> Só um pouquinho, tá, pessoal Meu filho tá em viagem daí, né Bem nessas horas uma... Desculpa, tá <risos> Ah, não é que meu filho chegou de viagem daqui a pouco ele vai trazer o carro, pessoal. Só desculpa esse disparate, tá? Mas é assim, pessoal. Uh... Tem o link no Drive, tá? Aqui no link da bio tem o link Tri, tem material para auxiliar criminalístico. O que eu posso... Ai, obrigada, Tiago tem muito material bom ali, Lu. nossa, tá ajudando muito, obrigada. E eu vou deixar também sobre cadeia de custódia, que eu acho que poderá cair, porque nós, auxiliares de medicina legal, auxiliares de laboratório, AMLs, peritos criminais, peritos é, bioquímicos, todos os servidores da PCI, nós estamos sendo no... obrigados ai obrigado Ellen por entender tá nós estamos sendo obrigados a gente tem um tempo hábil para fazer um curso até final do ano sobre cadeia de custódia então eu vou ver se eu consigo compilar o material ajudar vocês para vocês poderem ter mais ou menos uma ideia do que é do que que é necessário tá eu vou deixar no link tá, do drive lá, então vocês já estão sabendo, no link da bio. Não esqueçam, estudem sobre... Uh, pare lá, vamos puxar aqui para vocês não me, não me... Sobre materiais, no caso, sobre agentes públicos, estudem sobre direito administrativo Direito processual penal, avisa a gente quando deixar. Eu aviso. A teoria da criminalística, a história em si, tá? Vão estudando, por favor. Sobre documentoscopia, balística forense. Sim, curso de formação de AML tá batendo em cima direto da cadeia de custódia. Viram, pessoal? Tá? Perícias em locais de crime contra a vida. Cadeia de custódia com certeza vai cair. Eu também acho, porque mudaram algumas coisas agora de pouco, pessoal. Perícia de locais contra o patrimônio. Gente, vocês derem uma olhada numa live que eu fiz com a Fabiana e Luciano, tá lá no YouTube. E eu tô fazendo alguns cortes dessa live, até para ficar fácil, para vocês poderem entender. É duas horas de live, tá? É, ela fala muito sobre o que faz o auxiliar criminalístico dentro da PCI e outra coisa, ela também fala é, sobre tudo isso que a gente comentou. Oi, Lu, cheguei agora. Deixa gravada a live, por favor. Deixo sim. Então, nessa live que eu fiz com ela, eu fiz uma live com a professora Bruna, tá? Também, e a gente comenta tudo o que o auxiliar criminalístico faz, a parte de patrimônio, a parte do, da, da cadeia de custódia, no caso, que tem que ter uma lógica, sabe? É, aqui, pessoal, nesse livro, tem muita coisa importante sobre a identificação, porque... Auxiliar criminal, a PCI não é só IML, pessoal. Acredita que vai ter cadastro de reserva? Eu acredito que vá. Mais ou menos estilo o, o do AML. Entenderam? Então é aquela coisa, vocês têm que se preparar. O auxiliar criminalístico ele faz quase tudo dentro da Polícia Científica de Santa Catarina. Entenderam? Ele tanto pode trabalhar com Uh, o perito criminal Diretamente Junto com o perito criminal auxiliando Como ele pode trabalhar na parte Burocrática, administrativa Então Por favor Peguem o último edital Que saiu Para perito criminal Vejam o que caiu E ó Comecem a estudar Comecem a estudar valendo porque agora é dos palito, tá? É dos palito, tá? Pra sair edital, pra sair a inscrição, prova, tudo. A coisa, ó, vai andar. Entenderam? E eu acredito que não vai demorar pelo seguinte. Isso estava previsto no orçamento. Vocês entenderam? Então, a coisa... Tem que andar porque já estava previsto. E eu quero já agradecer aos 40... A pessoa é cega. A pessoa é cega. Vocês têm uma AML uma aqui, 40 e... Gente, 41 pessoas nessa live, gente. Assim, aleatória, queridos do meu Brasil Baronil. E cadê os coraçãozinhos, gente? <risos> Ai. Aqui, ó. A Duda, estou terminando a faculdade, irei começar a me preparar agora Ainda dá tempo? Claro que dá Duda, querer é poder Se, se dedica, foca, entendeu? Bora aumentar o ritmo, bora focar nas matérias que cairão de certeza Isso, entenderam? Cadê os coraçãozinhos do povo? Uhul! <risos> 44, gente, vocês são os amores uma coisa que eu quero dizer, pessoal, é o seguinte, querer é poder, eu tô junto, travou, cadê tua visita aqui no curso? Michele de Deus, Michele, eu não sei, eu, olha, eu prometi pessoal que tá fazendo, travou pessoal ou não? Me contem, ah, eu queria ter ido com, com as posques, só que vocês estão vendo que o cenário tá novo, tá? Aconteceram tantas coisas na minha vida nos últimos dois meses que vocês não têm noção. É... Nós morávamos numa casa alugada, é... a gente acaba... acabamos comprando uma casa, nos mudamos, e agora é que a coisa tá sentando, tá melhor. Entenderam? Então, assim, tá, tá uma loucura. Eu não sei, eu prometi e vocês vão me matar. Eu não sei se eu vou conseguir ir porque é o seguinte, precisa pedir uma autorização específica pra CAP. Eles têm que autorizar. Meus cabelos tão horror, gente. Eles têm que autorizarem. E o dia que as meninas foram, não deu pra mim. Não deu mesmo. É, eu tinha que ter saído é, cedo porque de, Florianó... de larges a Florianópolis é três horas, três horas e meia, dependendo, sabe? Tem até 30 dias, eu sei, Michele! Mas eu vou ver, eu vou ver certinho se a CAP me autoriza, porque a CAP tem que autorizar. Eles têm... Ui, eu acho que eu bati no microfone, agora deu um barulhão aí. Uh, a CAP tem que autorizar, eu não posso simplesmente chegar de louca, né? Porque senão eles não vão deixar eu visitar vocês, <risos> tá? Eu quero fazer de tudo para ele. Eu quero mesmo porque eu quero dar um abraço, eu quero, nem que seja para dizer, gente, eu torci muito os 70 estarem fazendo a, a academia. Vocês vão deixar eu coisada. Voltar pro AC, entenderam? Vocês me deixam tudo coisada. Então, pessoal, peguem, estudem, Tá, mas estudem, agora foquem, comecem a criar rotinas, comecem a criar, é, é, é, coloquem, de, coloquem determinação. Olha, eu estava conversando com a Fernanda, tá, que é a ACT, AML em Curitibanos. Ela disse que se desse a lei ia assistir a live, ela entrou um pouquinho, mas eu acredito que ela já saiu porque. Porque ela amanhã, quatro horas da manhã, ela vai acordar para começar a estudar português, raciocínio lógico, informática. Isso é de praxe, pessoal. Isso vocês têm que estudarem mesmo. Ó, a Michelle tá falando, foca, meu povo, porque é muito bom. A Michelle tá fazendo a academia para ML. Lu, como é o perfil da da Fepese para você? Conforme. A banca de IML, a, conforme a prova, desculpa, foi punk, sabe, Tiago? E eu, eu acredito que eles vão, na, na legislação, eu acredito que eles vão pedir lei seca. Papuft, porque é nível médio, tá? Outra coisa, pessoal, a hora que saiu o edital, vocês interpretem esse bendito edital... Tá? Conforme manda o figurino, com todos os pontos, vírgulas, acentuações, tudo. Teve coisa que no edital estava bem escrito, e o pessoal, daí, quando caiu determinada questão, o pessoal disse assim: não, mas isso não estava no edital. Tava. Eu já vou fazer uma brigaceira com vocês, tá? Nível médio vai concorrer com nível superior. Vai ser bem concorrido, né? Vai. Porque a maioria do pessoal vai fazer, que já tem nível superior vai fazer. A prova de AML foi paulada, foi. Então é aquela coisa, não adianta vocês dizerem, ah, é porque não caiu no edital, mas se numa dessa, vou puxar um exemplo. Traumatologia forense, ponto. Gente, se vocês pararem para pensar, pediu traumatologia, estuda tudo? Não é porque depois daquele ponto eles pegaram e pontuaram determinadas coisas que não ia cair sobre energia de ordem química. Tá dentro de traumatologia, pessoal. Entenderam? Então, é assim: a hora que saiu o edital, tem que pegar uh, e ir direto naquilo que tá pedindo. Mapas mentais: faz mapa mental, faz resumo, vai para vídeo no YouTube. Se acha melhor, compra um cursinho. Se não tem condições de comprar um cursinho, pega vídeos no YouTube e veja uma rotina de estudo. Para vocês começarem a estudar e tacarem pau mesmo, valendo. Porque não adianta. Ah, eu vou estudar dois pouquinhos. Gente, vocês vão estar tá concorrendo com pessoas que estão estudando há meses. O cursinho, no caso ele está especializado a te dar uma rotina e, te, e focar naquilo que é pertinente, tá? Claro que tem muitos de vocês que pode ser que não tenham condições de comprar cursinho, mas então vai pro YouTube e tem muitos vídeos ensinando rotinas de como você focar, como você fazer, o que que é bom e o que que não é. Olha só, o Tiago tá dizendo, ó, PCI SC é uma das mais desejadas, é? Porque o nível de salário, vamos combinar, gente, o nível de salário tá alto. E como as coisas estão assim complicadas, bora focar para passar, é isso mesmo. Sabe? Se vocês colocarem isso aqui na cabeça, eu quero passar, eu quero passar, eu vou me dedicar. O pessoal que fez para ML hoje tá lá fazendo a academia? povo, eles se dedicaram, eles estão lá. Tá a pauleira a academia, eu acredito que tá. A minha foi pauleira. Em outubro eles começam a trabalhar. Lu, será que vai sair vaga para Lages? Vai. Eu acredito que vá, Júlia. Vá sim, são 196 vagas, tá? E eu acredito que, vamos chutar umas 8 ou 10, tô chutando baixo, não sei, tá? Porque não saiu a distribuição. Mas vai, eu acredito que para todos os núcleos e superintendências de Santa Catarina vai ter vaga para AC. Será que sai para videira? Acho que sai. Vamos aguardar o edital. Sim, pauleira mesmo. Olha só o que é a Michelle. A Michele Morgado, ela está fazendo academia de AML. Moro ao lado da PCI de Criciúma, já me vejo ali. Claro! Gente, é por causa disso que eu digo, foquem, fé, foco, determinação, se vocês não fizerem isso, a coisa não vai andar, entenderam? Eu vou deixar depois, ah, no meu story, eu vou deixar a foto desse livro, eu acredito que já tenha um livro atualizado, qualquer coisa, quem tiver o livro atualizado, bate uma foto e me marca para me repostar. Sobre cadeia de custódia, eu vou deixar material até amanhã. Eu deixo material para vocês, tá mas foquem, tá? Foquem, pelo amor de Deus. Tem chance de ser geral? Como assim geral, Jesse? Eu não entendi. As vagas, é... eu acho que eles vão fazer regionalizado. É isso que tu quer dizer? Ô, oh, Tiago, um beijo, querido. Outra coisa, quem precisar, só seja mais específica, Jéssica, eu não entendi, tipo, é, geral como. Ah, eu acho que vai ser regionalizado, entenderam? Eu acho que vai sair, acho que não, por lotação também. É, compartilha material de administração, se tiver, vou ver. Se eu tiver material de administração, vou compartilhar, vou deixar lá no drive, tá? Sem ser... Ah, eu acho que vai ser regionalizado, Jess. Porque o último já foi, entenderam? Então, eu acho que vai ser regionalizado. Porque se não for regionalizado, vai ser pauleira que nem para os peritos. Quem for melhor, escolhe a vaga, mais perto. E o que sobrar, aí o perito vai para onde sobrar. Tipo, se não for os melhores. Michele, compartilha aí seu método de estudo. Olha só, Michele. Não é aquela coisa, gente. Outra coisa, tem um grupo no Telegram, eu tenho o grupo no Telegram, no link aqui da bio. Pessoal, tá no grupo, o pessoal tá compartilhando o material, o pessoal debate, fala. E eu quero isso. Ah, Jess, por aqui não tem como. É que é complicado. Assim, o pessoal que tá fazendo academia de AML, Estão direto, é aula de manhã, de tarde, fora os plantão Michel, vocês também estão fazendo plantão no IML, né? E daí, estão por escala, né? E daí é aquela coisa, gente, hoje eu não me arrumei, eu não fiz nada, eu vim direto aqui é, para falar com vocês sobre a... Mas é estudar muito, não tem outra forma. Vão para vídeos no YouTube, tem didáticas diferentes, tem, tem várias didáticas façam resumos, façam mapas mentais, questões, ó, o Bruno lembrou realmente, questões no PCI concursos, grátis por dia, se eu não me engano, você pode fazer 10 questões por dia. Entendeu? Ó, A Michelle diz que começa semana que vem os plantões. Buah. Entenderam? Se eu não me engano, no PCI concurso, e daí você vai é, refinando, você vai filtrando as questões que vocês querem que vocês querem fazer. Entenderam? Pessoal, eu vou ter que... Eu vim ligeirinho nessa live, tá? Pra mostrar pra vocês. E qualquer coisa, quem tiver atualização desse livro aqui, Criminalística para Concursos, é posta e me marca, tá? Uh, se tiver medicina legal, virão surpresas Contou comigo Entendeu? Quero ver se faço alguns posts, Algumas coisas para ajudar vocês a memorizar Eu não sou... Onde compro o livro? Tiago Vocês dêem uma olhada Coloca no Google Tá? É, Criminalística para concursos Editora Millennium Tá? É Alberi Espíndola Tá, pessoal? Então, ó, exponencial concurso tem questões de graça. Olha só, o Bruno tá... Luana, você é um amorô, gente. É que assim, ó, esse daqui... Oi, Maico, tudo bom? Esse daqui, ó, na Milênio, direito, olha. Esse daqui eu comprei, vejam em sebo, esse eu comprei usado. Já faz, olha aqui, uns bons dois, três anos, eu acho. Então, vejam, numa dessa usado. Eu comprei usado, e olha, pessoal, é muito bom. E se alguém tiver algum atualizado, me marca, tá? Se cair medicina legal, se sair, quero ver se faço uns posts para ajudar vocês sobre asfixiologia, sobre traumatologia, sobre lesões, para vocês terem uma noçãozinha, entomologia, tá? E eu vou voltar agora com o cenário mais ajeitado, eu vou voltar a fazer os vídeos no YouTube. Oi, prof, cheguei. Oi, Adriana. Eu vou voltar a fazer os vídeos no YouTube pra ajudar, tá? Então, ó, bora estudar, pessoal, pra gente ser colega de trabalho da Lu. Isso mesmo. Venham tudo pra Lages, gente. Venham tudo pra Lages. Tá nato. Isso mesmo, ó. Michele! A Michelle já falou e eu tava me esquecendo. Tanatologia forense. Tanatologia, traumatologia, asfixiologia. tá? É muito importante. E a parte de tanatologia tem que saber pelo menos um pouquinho. Obrigada pelos coraçõezinhos. Isso, olha, taquem o dedo aí. Porque daí o Instagram vai mostrando pro pessoal entrar. Então é aquela coisa, pessoal. Vocês vão atrás de resumo, vão atrás de... Olha, luto é... Ô, oh, querida. Rafaela, um beijo. É... Vão atrás, pessoal. Opa, estou na vaga para lá. Está mesmo. E olha, a... a Leti, no dia da prova de AML eu fui lá no CAVE. Dar um abraço no pessoal que foi fazer. Claro que muitos estavam hiperfocados e não me viram, mas eu estava lá um cartaz. <risos> Obrigado, Lu. Beijo, Stephanie. Pessoal, vou ter que fechar a live, tá? Vai ficar gravado, tá bom? Vamos olhar a live da... da... Deu... Deu falando com a Fábio. Se eu não me engano, a Bruna tá numa live lá no YouTube. Cheguem lá no YouTube para vocês saberem tudo. Vão lá. Vão prestigiar a Bruna lá. Ela tá lá, tirando as fotos juntas, verdade, eu tenho mais do dobro de vagas. Beijão, gente, eu vou indo e ó, vão lá pro YouTube, lá no canal da professora Bruna, tá? Que ela vai falar um monte de coisa pra vocês. Ela é auxiliar criminalista e ela sabe muito. Aproveitem, tá? Um beijo, fiquem com Deus. Até, pessoal. Beijão, queridos. Tchau, tchau.